Olá pessoal, como vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido. Vocês são muito direto, papum, papum, papum, tchá. E é isso aí. Provavelmente, nesse momento eu estou fazendo live, então já, depois que chegar a ver esse vídeo, já vai direto para live, porque a gente vai estar tá lá bem empolgado, bem fazendo um monte de coisa. Mas vamos lá, um aviso de cada vez. Primeiro grande aviso é que, na verdade, eu aviso bem rápido e estarei na Game Jad. Estarei participando da GameJad, vai ser legal, já está sendo divertido. Só para vocês ficarem sabendo que vai sair algum jogo, algum jogo nos próximos momentos. notícia errada é notícia bem feita. Próxima notícia, eu estarei agora fazendo live da Nintendo Direct BR. Eu estou participando, já fiz minha contribuição, já assinei lá a petição. Você também pode assinar, eu quero jogos BR da Nintendo aqui no nosso querido Brasilzão. Eu também quero fazer outras, enfim... Né, ter um conteúdo em português, quem sabe ter mais disponibilidade em poder fazer jogos para a Nintendo Switch no Brasil, então se você também quer isso quer também ver os seus Pokémon em português etc, assina lá a petição a gente vai juntos poder trazer uma Nintendo melhor para esse querido Brasil, eu acredito que isso pode acontecer e eu tenho certeza que você também pode tentar ajudar um pouco, tá bom? eu estou fazendo realmente porque eu quero porque eu acredito, tá? não foi por nenhum motivo comercial Corrigindo, corrigindo, dando informação que eu não dei durante o vídeo, porque eu percebi agora vendo. Olha só, eu tô bem empolgado, vocês não percebem. Eu não expliquei o que vai ter nessa Nintendo Direct BR, né? Porque apesar de ter a petição, eu ter falado um pouco da petição, eu tenho que falar que vai ter a live da Nintendo Direct BR, onde vai estar vários jogos brasileiros sendo expostos lá. E vocês sabem como eu tenho uma linha muito grande por jogos brasileiros, então eu vou querer ver, estou de veras empolgado para ver tudo. Você pode conferir lá a live agora E ela vai seguir o formato da Nintendo Direct normal Só que ela não é oficial Exatamente porque a Nintendo não está fazendo isso Inclusive a petição pede isso Então vamos lá, vamos ajudar eles Vamos mostrar que a Nintendo Direct BR pode se tornar uma coisa real O link vai estar tá aí na descrição para você ver a live E a gente vai estar tá acompanhando e vou estar tá reagindo com vocês Olha só, amazing Então vamos lá Segue o vídeo. Mais uma querida notícia para aqueles que estão pensando... Ah, qual é a próxima review? É deste livro aqui, Gato Serreiro. Já estou fazendo o roteiro, tá? E falar em roteiro, meus amigos. Pois é, amigos. No último sábado, eu fiz uma querida reunião com uma galera que vai participar de uma das séries originais do Prime 10 E de certa forma foi um pequeno teaser para vocês começarem a ficar hypados com a ideia de ter uma série original com atores. Então, eu vou estar mostrando a foto aqui do lado, provavelmente, em algum canto aí da tela, eu acho que vai ser aqui. E eu vou estar aqui o nosso querido elenco. Você pode me seguir no Instagram se você quiser acompanhar mais sobre isso. Mais teasers em breve, a gente começou uh, os primeiros ensaios, então vocês podem esperar algumas coisas muitíssimo legais. Inclusive, acho que o roteiro tá por perto, tá por perto. Tá? Existe um querido roteiro. Ele está aqui, tá? Na então, verdade, um duas copas. Eu não estou mostrando o lado real. É só pra vocês saberem que existe. Porque, enfim, né? No spoilers! Olha só, amazing. Então, não tem então é a notícia dada, a da notícia bem feita, vai seguir pra live amigo, vai lá Eu vou estar muito se divertindo com todos vocês, eu, faz tempo que eu não vejo coisa E agora eu vou dar notícias em relação ao próprio canal, né? Aí já deu notícias sobre o que vai acontecer é, Não teve vídeo nos últimos tempos, por que você me pergunta? Vem cá, vem cá Tá vendo essa coisa? Essa coisa que tá aqui, esse, tira esse cabo tudo aqui Essa coisa é o meu computador, certo? Ele parou de funcionar, então não deve ver por causa dele. E o que eu estou fazendo? Eu estou agora, ó, tá uma bagunça aqui, liga não. É, aqui agora eu tô usando esse notebook e tô usando outro notebook que tá aqui embaixo, mas não dá pra vocês verem. Tá? Então se vocês estiverem me perguntando, pinguim, por que não tem tava tendo vídeo por causa disso? Por isso que Box Creators vai demorar um pouco, em só até ter aquelas animações daquele jeito, mas eu pretendo fazer vídeos assim, ó. Diretex, vlog, notícia Dando pra vocês o mundo dos games Mundo do Box Critters, mundo da cultura Mundo, no total Se vocês gostaram desse formato, por favor Me diga, dê like Compartilha pra todos os amigos e vim assistir A live, tá bom? Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Eu vejo vocês na próxima Não esqueça de ser feliz sempre E tchau, tchau